Olá galera, eu sou o Thiago Furacão Eu sou a Thaís Trazendo para vocês mais um vídeo, mais um vlog E hoje a gente está indo aonde, Thaís? Num hospital abandonado Muitos de vocês já conhecem esse local Eu e o Thiago já foi lá, tanto de dia quanto de noite Isso, E sim. hoje a gente vai lá mostrar tudo para vocês nesse canal aqui Vamos lá fazer um vlog então Vamos mostrar tudo para vocês E já daqui a pouco escurece, então vamos logo Porque a caminhada é longe vamos daqui lá. lá Então galera, bora para mais uma aventura Bom galera, bacei porque a caminhada aqui é longe. É lá em Londrina, né, Thaís? É isso. Então bacei e partiu, né? Vamos Daqui é lá. Lá. É a pouco já escurece. Vamos isso. lá pra cá. É. Chegamos aqui no hospital abandonado, mais uma vez é né, isso. aí, faz tempo que a gente não vem aqui, hein, Thiago. Cara, parece que a mais, né? Parece. Mas ele, parece que tem todas as janelas, as coisas. Vamos entrar lá pra dentro? Vamos lá. Pra Thiago, ver. ó, tá de dia, mas pelo jeito lá dentro já, já tá bem escuro. É, mas já Aham. Já uhum. Vamos lá. Pegamos as lanternas já. Aqui é um local muito sinistro, pessoal. A gente, dá muito medo. Vai lá O pinteiro de ficar aqui, cara. Aqui é o sinistro, hein, Tiago? Moleque me E aqui tem muita sala. A gente não vai conseguir entrar em sala por sala, né? Mas vamos mostrar mais por cima. Vamos entrar naquele primeiro corredor lá, que é onde a enfermeira morreu, né, Thiago? É, aqui é onde desce pro microtério, pessoal, mas vamos para lá primeiro, onde a enfermeira morreu. Ela morreu queimada. Um paciente botou fogo nela e ela morreu queimada. Pra quem não sabe, pessoal, a gente já veio aqui... Opa! Ver... Pode ser gente, né? Mas parece que não tem ninguém Uma vez que a gente veio aqui de noite e... uma paciente apareceu ali embaixo, lembra? Sim, Na parte lá da perto do, do, do Inicrotério Apareceu pra mim, né? Ó, aqui tá testando tá Aqui também desce pro Inicrotério também É muito grande isso aqui, né Tiago? Muito Pessoal, tem claro que a gente parece que está escutando a gente conversando aqui dentro, não parece? Né? Parece. Mas está funcionando isso aqui. Você viu uma vez também que uma dessas portas bateu? Aham. Foi nesse corredor aqui, né? Foi. Cara, muito simples isso aqui. Eu tô metendo um olhar assim de alguém aqui no marginal. Deus me livre. Tiago, vai me dando cobertura aqui atrás também, cara. Pessoal, aqui começa tudo, ó. Onde pegou fogo, essa parte aqui queimou tudo, né, Thaís? Sim. Poxa. Que uma enfermeira morreu queimada, né, Thiago? queimada. Tem alguém aí? Oi escutando barulho, achei que tinha alguém que eu estou aqui, ó escuta É goteira É um homem forte no orçamento do coração, <risos> foi amigo, foi um <risos> seu, cara Thiago, é naquele quarto ali, a gente até passou ele É Ai. Ó pessoal, foi nesse quarto aqui, ó que a enfermeira morreu Enfermeira, licença e ela continua vagando aqui, né Tiago? Ela continua vagando, a gente já fez contato com ela pelo Spirit Box, pessoal. E o paciente estava aqui, pessoal. Ele estava por aqui e ela pegou e parece que foi fazer um curativo dele, né Thaís? Sim. Foi passar álcool, alguma coisa. E ele pegou o vidro de álcool, jogou nela, jogou no, no banheiro, jogou em tudo e acendeu o fogo. Ela morreu queimada, né Thaís? Aham. Uhum. Ah, foi... Imagina a pessoa morrer queimado, viu? Queimou tudo isso daqui, ó. E disse que ela ficou com raiva, ela sombra isso aqui, cara. Tem ódio. Vamos terminar de olhar o esposal aí antes que escurece tudo aí. Caramba, levou um susto aqui, velho. Olha! Parecia que tinha gente, né? Olha o povo sinistro, né? Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. Era um hospital muito grande, é, né, Tiago? Muito, muito, muito Diz grande. que aqui, Thiago, esse hospital era, não era só da cidade, né? Ele pertencia é, a todo aqui na região, regional, né? É Isso. E ô, Thaís, eu vi falar que aqui embaixo desse.. Desse hospital tem passagens que o pessoal. É, diz que tem umas passagens enormes por baixo. Será? Diz que sai por aqui, ó. As saídas, agora eu não sei como. Alguma dessas saídas aqui, ó, tem passagem que entra subterrâneo para baixo, debaixo do. Você acha? Do hospital. Isso eu não sabia, não. Aqui a gente vai entrar no outro corredor. No caso aqui a gente tá entrando pelos fundos, né, Tiago? Esse aqui vai entrar no um fundo também, né? Parece. Ó! Você escutou? Uhum. Tem alguém aí? Parece um tem uma vez em volta pra gente. Cara, você acredita que eu vi alguma coisa passando lá? Você acredita? Meu Deus. Tá tenso. a gente vai descer pro o microtério, né Tiago? É, aqui é a parte pior do som. Tiago, olha na aqui, cara. Nossa, que cheiro ruim! Tá Olha aí o tamanho do corredor? Tá. Eu, tá aí. Fecha sua lanterna lá, Tiago. Vai. Taíque, tá foi lá no final, no fundo do um banheiro que eu vi a câmera. Aquela... Foi, né? paciente Ó, aqui é a entrada do microtério, gente Ó, tá vendo que já é tudo piso na parede Aqui nós já estamos dentro do de microtério um né? Aqui era é onde eles preparavam os corpos Os barros Vocês uma olhada rapidinho Que eu aqui é um desconexido aqui só, ó Duravam os corpos aí. Sinistra, né? Não, não. Ó, aqui era é o um é tanque né? onde eles lavavam Lavava né? os corpos, né? É um criatório grande pra caramba, né, Tiago? Uh, tu vendo um negócio ali, ó. Eu, eu vi bem na fresta ali, ó, mas é eu... ó. É uma pintura, eu acho, né? Nossa. Aqui era onde o pessoal vinha e fazia as orações da testa. Aqui era a capela, Tiago? É. Hum. Cara, tá ó, tá até escrito fé aqui, ó. É, que era as orações. Bacana. Todo hospital geralmente tem uma capela, né, Tiago, pra fazer as orações. Ó, é uma missão aqui, entrar aqui dentro e é uma missão sair daqui. Aham. Uhum. Que agora até nós saímos, tá dois, pessoal, quero ver quem tem coragem. Tiago, já vamos subir aqui já, velho. rapidinho. Vai, oh. Thiago. Tiago, acelera. Já mudei de ideia, tá? Ah, ah, ah, ah. Pra, pra gravar a noite, já mudei de oh. ideia. Vai aqui, que eu tô piano. Vai aqui, não é brincadeira não. Vai, olha de um lado. Tem gente que vem gravar aqui, não tem? Sim, galera, é, sem brincadeira, olha aqui, consegue filmar isso? Consigo. Oi, aqui. Tira só um pedaço, velho. Ai, caraca, velho, não achei que ia ser assim, de Meu Deus do céu, velho. Galera, uma missão. Conseguimos sair de lá, né, Thaís? Sim. Tiago, eu não dei de ideia, cara. Tá? Não, não, vai ter que... que... ficar pra gravar a Vai ter que entrar. Galera, ó, já daqui a pouco escurece, daqui mais uma horinha já escurece. E... e... Eu acho que a gente vai vir, vai fazer o Spirit Box, Vai ficar aqui pra fazer o Spirit Box. O que você acha? Cara, na hora que a gente tava subindo lá da... Na... Tô tremendo, cara. Na hora que a gente tava subindo lá do... Do Nicroteiro, eu vi um puto passando. Sério mesmo, passou seu. puto... Pai do céu, me arrepiou na hora, cara. Tenso, Thaís? Tá assim, vamos comer alguma coisa é isso. aí depois a gente, se a gente decidir mesmo vir à noite não. a gente deixa a vice aqui ainda nesse vlog galera, é o seguinte, ó não, é... a gente não vai ficar de madrugada aqui para entrar de madrugada, sem chance só nós dois, de madrugada não dá, mas a gente vai entrar aqui lá por umas nove, meia dez horas Ai, nove, meia, dez horas, depois da meia-noite é mais complicado, ó Gente, é um lugar muito grande. Além de, de espírito, essas coisas que a gente sabe que já existe aqui dentro. É Dá tá muito medo de vândalos, de gente usando droga. Tá, tá, é muito grande, é muito grande, é perigoso. Mas é aí, galera. Ó, Nós vai, vai ficar aqui. vamos ver, a gente vai atualizando o pessoal ainda nesse vlog. Então, beleza, então, galera. Vamos lá. Galera. Já é 10 e meia, quase, né, Thaís? Isso aí. E a gente vai entrar pra dentro fazer o put box. A Thaís não queria, mas convenci ela e vamos, né, Thaís? Isso, a gente saiu, foi comer um negócio e agora voltamos. E olha onde a gente tá. Cara, se paramos o carro que entrar no carro, dá até medo, né, velho? Olha aí. É o meu, ó. Vamos então, Thaís? Fazer um vídeo aí? E esse outro vídeo vai sair no outro canal, pessoal. O canal Thiago Furacão, canal principal, que é a hora que a gente vem nos lugares de madrugada e é a hora do terror, né, Thaís? Isso aí. Vai sair lá, galera. Então, vamos lá, Thaís? Vamos lá. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.